É uma hipótese, se não for bem na prova, na hipótese de você não ir bem na prova, caso você não vá você não bem na prova... não presente. Exato. Então, é, essa, por exemplo... É hoje. uma dúvida... É, é, é, né? Essa é, é braba, essa é boa. É difícil, Valeu, é braba. professor, obrigado. Boa. Outra, ao invés de, em vez de... Puta, essa é foda, hein? Ao invés, e esse invés escreve I-N-V-E-S, ao invés... Porque tem gente que escreve esse inveja de várias com formas, G, com, com Z, I, N, E, M, separado vezes ah. e tal. Ao invés de significa ao contrário de. Só pode ser utilizado para situações que, que, que transmitem ideia de oposição. Hum. Por exemplo, ao invés de ganhar, perdi. Perdeu. Ao invés de chorar, ri. Ao invés de sair. Entrei. Uhum. Perfeito. Em vez de, é M, depois a palavra vez, em vez de, já significa no lugar de, não exprime ideia de oposição. Por exemplo, em vez de ir à praia, fui ao clube. Em a vez praia, de água, café. Isso. Entendi. Tá. Entendi. Isso. Então, é. a, agora, macete ao invés de, ao contrário de. Ao, ao. Ao. ao, ao, ao ao contrário. É em no lugar de. Boa, boa dica. Ah, são várias. Ah, eu, eu quero saber, eu tenho dúvida também naquela a nível D. Essa é uma merda. Cara. É. é. é. A nível, nível de. É. Que é. nem que é. eu falo. A nível de, a turma é. fala. A né? expressão a nível D é uma expressão uh, uh, que só pode ser usada para indicar a, a, tipo, a nível do mar. Ela, ela vai indicar em que nível está o local. A hum. nível do mar. Aí, tá. aí o que, que você pode usar no lugar? Em nível de, que aí significa no que se refere a. Em nível de participantes, estamos bem. Não é Você a não nível. Você pode falar a nível de participantes. É, o a nível, a nível é, do é do mar. Um... É o um nivelamento. Tá. A nível do mar. Agora, no que se refere, no que concerne a, no que diz respeito a, é em nível D. Então é só o a nível. Pô, tá lá no nível do mar, só. É, a nível do mar. É Aquela único. cidade fica a nível do mar. Tá. Só. E, pô, o bagulho lá é a nível de não sei o quê Não, não, não de jeito, não, então nem, você Nem tá... nível. É, porque as pessoas mandam. Ah, pra caralho. É. é. é. Pô, meu carro é, é a nível de... de ah, nem né? ele foi em carro. Outra coisa que, que eu acho ruim é que todo mundo fala. A Porsche. Pois a é. A Mercedes. A carra. A, então, a é, carra, velho, é. não existe. É, a pessoa... A, o, a o, nome, no, o nome disso é concordância ideológica. A pessoa tá fazendo a concordância com a ideia que ela tem daquele objeto. Então, na cabeça dela, sei lá, ela concorda com a marca Porsche e, e tal. E Porsche também não é feminino. É, aí eu não sei, porque aí essa é só a Mercedes falar, mas... é. É, mas, é, o Porsche, né? O Porsche, é, o, o ideal carro. É, é, você concorda com o que está escrito. É sempre assim. Entendi. A concorda... Mas aí o problema é que não está escrito. Mas pelo menos a gente tem que entender o que está subentendido. <coughs> e o correto é subentendido, não subentendido. Subentendido. Então, é, o que se subentende aí é que há um carro, né? Óbvio. Sim. Ou carro, poste. Ou carro, então. O Porsche. Eu você vou vou colecion... Você colecionava? O que, que você faz? Não, eu carro? gostava muito de carro, mas nunca colecionei. Então é o Ferrari ou a Ferrari? Aí que é o problema. não se você for tá Ferrari vendo? é uma coisa, mas é o carro. Mas e aí? Né? Mas aí existe então. uma coisa na língua que se chama uso. Hum. Sabe? O uso, ele faz com que as palavras se modifiquem. Por exemplo, hum. a palavra champanhe, a bebida. Hum. Champagne. Champagne. <risos> champagne. champagne. Champagne. Champagne é, é, é, é um vinho produzido é. na região de, de champanhe na França. Perfeito. Logo, ele é masculino. E a vida inteira ele foi masculino. Sempre foi. Vamos tomar um champanhe. Sim. Ela abriu o champanhe. Sim. Só que de tanto as pessoas ah. falarem a champanhe pegou, pegou. E aí você encontra hoje no vocabulário ortográfico da língua portuguesa o volpe que tem maior valor do que os dicionários quando um dicionário. Olha só, é tão difícil o português que um dicionário às vezes diz uma coisa e o outro, fala e o outro outra. diz outra. Aí quem que é o pai do pai dos burros? O hum. volpe. Volp, V-O-L-P, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, ele tem valor legal, é ele que... Mas onde fica esse menino aí? Ó, oh, a ele, <risos> esse menino, existe um aplicativo gratuito, uh -huh. gratuito e não gratuito, um, um aplicativo gratuito do Volp, é só baixar, V-O-L-P, e ah. pode se comprar também nas livrarias. É um... E a convenção dele é de Lisboa, como é que é essa convenção? Ele é da Academia Brasileira de Letras. Da Academia Brasileira de Letras, é. Ah, tá. E, e, e aí nele, ele nele é o champanhe. Nele pode ser o que é o, o tradicional. Baixar, e Pode viu? ser a. É muito ah, legal. Ah, pode ser a pelo pelo uso, pelo costume. É, exato. A língua ela é viva. Então, o que que ocorre? É o caso é que ele foi de a Ferrari. Ah, olha que interessante isso aqui. A palavra bizarro. O que que significa bizarro? Esquisito. Estranho. Sei lá, é. Estranho, é. é a bizarrice. Ótimo. É, há alguns séculos, bizarro. Significava elegante. E tínhamos o pronome de tratamento Caralho. Vossa Bizarria. É mesmo? Que era usado para os nobres. Olha que legal. Vossa bizarria sabia, gostaria de tomar uhum. um café. E aí, com o uso que a gente foi fazendo da língua. Mas por que o cara virou, virou uma coisa estranha? Aí, aí eu já não Ah, mas tem gente ideia. que fala bizarro elogiando. Também tem. É, Pô, ficou é, bizarro, hein? É. Sabe como bem, que uma para... bem, é. É. Sabe é. como que uma palavra vai parar no dicionário? Não. É o seguinte, é, existe uma equipe do, do dicionário de lexicógrafos, que são as pessoas que... que lexicógrafos? Que cuidam do nosso lexico. De lexotans. <risos> e eu acho que provavelmente eles tomam Lexotan, porque não é fácil o que eles fazem. Hum. E eles avaliam é, se aquela palavra está sendo usada de fato. Por exemplo, deletar, que foi para o dicionário. Sim. E eles avaliam, uh, uh, sobretudo, entre pessoas com um grau de escolaridade mais elevado. E fazem uhum. essa avaliação durante um certo tempo. E aí eles chegam à conclusão de que ela deve ir para o dicionário porque essa palavra não vai passar, sabe? Ou, ou que esse uso vai continuar. Ou, enfim. Não é modinha. Espera-se que não. Tá. Né? Espera-se que não. Mas depois que o Museu da Língua Portuguesa é, usou o, o, o Todes O dialeto não binário como assim? Eu já não duvido é, de mais nada entendi. nessa vida ah. O Museu da Língua Portuguesa no, Numa publicação do Twitter Fez uso do dialeto não binário Então quando um, uma, um, uma, instituição. uma instituição Como o Museu da Língua Portuguesa Faz uso do dialeto não binário Eu já não sei mais o que esperar nem dos nossos é. dicionários Pega fogo cabaré Então eu vou entrar numa outra Mas pergunta, pergunta é, Espinha é, por exemplo, eu, eu vejo uma galera, o um cantor Pablo Vittar chama de A Pablo. Eu falo, Pablo é o um nome masculino. Otame. É, aí a pergunta: não era mais fácil botar Pabla? Não, é, é, por ah, que tem que mudar... Mas não, mas, mas... peraí, por que tem que mudar o artigo? Porque o tio que é dar uma causada, meu. Por que não muda o nome? A Pabla. Por que eu tenho que chamar de A Pablo? Como é que fica isso aí? A Pablo, Pablo, como é que fica? Como é que vai resolver essa parada? É, na verdade, quando... Eu, eu, eu não estou falando é, dela, é dela. Aí, tá vendo, a gente fica confuso, né? A gente não é, Enfim. Ah, a forma como a pessoa quer ser chamada... Isso diz respeito a ela. Uma coisa é a forma como ela quer ser chamada, Sim. uma coisa é a ideologia de gênero e outra coisa é a língua portuguesa. Né? Tá. Então, São coisas bem diferentes. É, bem bastante diferente, diferentes. É. Uhum. Uh, quando uma, uma mulher pede para ser chamada de presidenta, por exemplo, hum. é, essa mulher ela está afirmando o, o feminino que anela ou o feminismo que anela hum. por meio da palavra. No caso de presidenta, a palavra presidenta existe há mais de um século. Hum. Não foi a ex-presidente Dilma uhum. que a inventou. É. Então, procede. Pode Perfeito. chamar de presidenta. Perfeito. Está no dicionário Está muito antes da existência dela. A não ser que ela tenha mais de 100 anos eu acho que não tem. Quase. Né? <risos> Beleza. Tá. Agora, uh, esses modismos ou a questão da ideologia de gênero, com todo respeito aqui a a todos eles que mudam de sexo e tal, isso não tem nada a ver com a língua portuguesa. Não. Isso é um gosto. Mas o deles. nome é o Pabla. Ah, mas é que ela como fala que... é o jeito que ele quer. Ah, o artigo pode ser colocado como ele quer, tudo bem? Não, na pra língua, a língua, portuguesa, na língua não. portuguesa, não. Uma coisa é o uso social que se faz. Mas Por exemplo, ele é ele. Um, um documento. Não, tá errado. Ele não pode ser. Não assinar. pode ser a Pablo. Não, pá, porque Pablo é nome masculino. Tá. Para a língua portuguesa. Aí se ele bota Pabla, aí tudo bem. <risos> aí você assinou, né? É. Tipo Rogério, Rogéria. É. É. é. se ele bota Pablo. Pensando é. em língua portuguesa, sim. É, eu tô falando como é, língua é, portuguesa. É, é. é. Que falou, são coisas bem, é. diferentes Entende bem. É. Eu fico pensando, fico o que porque a Pablo, eu falo assim, são coisas diferentes. Isso porque eu falo, cara, Pablo é um nome é masculino. É. Não é um nome tipo que tem Darcy, é um nome que tem pode Tanto ser faz. homem mulher, é. né? Darcy, seu Darcy, dona Darcy. é né? um nome Não, que é. ele é unissex, aí. Itália, Helena é nome de dois. É masculino, feminino. Paulo, é, é. Mas Darcia é o nome que, sim, sim, que, sim. Ele, que ele vai nos dois. Nos né? dois é. Uma coisa é. que, não que não pode ser feita, e, e por exemplo, eu, eu me opus totalmente, é o seguinte. O Rio de Janeiro, sua terra, uh, começou a, a aceitar, nas certidões de nascimento, que a pessoa se coloque não como mulher, não como homem, mas como não binário. Até aí, tudo bem, na minha visão. Ok, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho problema com não binário, com trans, uhum. com nada disso. Cada um faz o que quer. Mas, que interessante, na certidão tá lá, fulano de tal, não binarie. Aí você tá esculhambando o meu português, né? Não, já vai... Aí vamos... você tá esculhambando. Nele não é, porque vira bagunça. Vira, é, vira por que, que, bagunça? que não escreve? É, é, é, João da Silva, femin... sexo, feminino, mas não, não binariou Porque a, a palavra na língua portuguesa é binariô. Não, ex... não, não existe binariê. É. Sabe? É, e a língua portuguesa, ela se tornou um alvo do ativismo, do ativismo progressista. Isso, isso, isso é uma é coisa nossa? Tipo, não, o mundo inteiro. O inglês está mudando é o mundo também? inteiro. O inglês. É, na, na, na França. Pode... é o quê? Agora é agora o quê? Eu já não sei. É O é é é, é que, que eles rischede. estão inventando? Eu nem, eu, eu nem leio porque eu fico nervosa. Cherches. Mas eles, é, em todo o mundo está ocorrendo. E uh, o país que se opôs foi a, a França. A França, A é, França falou. A gente tem aqui a Academia Brasileira de Letras. Uhum. Na França, eles têm um, um órgão que cumpre mais ou menos o mesmo papel, que Academia se chama Academia Francesa E eles falaram que se trata, abre aspas, de uma aberração linguística. Fecha aspas. E que frente a essa aberração linguística, a língua francesa estava prestes a morrer. E o Ministro Nacional da Educação Francesa uh, proibiu o dialeto não binário nas escolas... Nas, nas universidades, nos documentos públicos, e, e, e ele falou publicamente que ele atrapalha na interpretação, que ele atrapalha na escrita, que ele atrapalha em todo o processo de aprendizagem e que ele, na verdade, bagunça a língua francesa. Se, por um lado, na França isso está ocorrendo, em outros países a, já há uma certa aceitação. E aqui no Brasil nós temos diversos projetos de lei, uns para implementar, ah, o dialeto não binário nas escolas e outro para impedir. E, obviamente, eu estou do lado e ajudando os políticos do todos impedir. que querem impedir. Eu dou todo o embasamento teórico para eles desde novembro do ano retrasado. Tá. Você, então, é uma conservadora da língua portuguesa. Você é uma tradicionalista, podemos dizer assim. Você Sim. não é muito a favor da, da língua ela é, sofrer alterações. Porque, pelo que eu percebo, acho que nós percebemos, uhum. né? É, o brasileiro está falando errado demais. Demais. demais. Todo não, mundo, para, generalizado. Não. Para. Né? Me coloco também, eu me coloco dentro desse sabe dizer errado dessa, É, nós falamos errado. Eu acho que é tanta gente cê falando vê, errado que a coisa vê vai Gente no Instagram que é influenciadora. Nossa senhora, que, dá, que juro, é uma juro, por Deus, né? Não, eu tô falando até na fala, não tô não, dizendo não, nem Não, na, mas tô dizendo isso, escrita. o cara faz um vídeo, ah sim. Porque nós fumo, não mexe nas coisas que não é teu. Cê... <risos>